Ando bem, o ah, ah, Parabéns, Beijinho! Do céu, hoje tá com um solzinho. Vocês viram aí que a primeira trilha do ano aí foi bem molhada. Agora já teve uns três dias de chuva. Hoje a gente veio andar, tá um sol. Então tá ligado, né? Rapaziada, aqui hoje já deu pra se divertir bastante com os tombos do velho. Gustavo, hoje iniciando aí. Se Deus quiser, ele vai continuar e vai cada vez melhorar. Aí já tá andando bem pra caramba. Olha a cara do pai, Feliz. A cara do velho. A cara do velho. Xandeira agora dando os, os ensinamentos pro filho dele aqui para conseguir atravessar o toco ali. Ah Gu, toca aqui, Gu! Tá andando bem, go? Tá Má umas três trilhas aí, você tá as filé. Tá andando bem pra caramba, Xandeira É prática, ele vai ter que pegar as manhas Viu, o pneu é ruim mesmo, mas só que ele, ele tá segurando demais ele tem... Vou falar duas coisas pra você, por um lado é bom, por um lado é ruim O pneu cravudo ele já tinha caído mais vezes Que tá. daí ele ia, ele ia tracionar muito, porque ele é forte pra caramba essa motinha Você viu ali que passou comigo? Cara, pneu liso gente, já eu vou mostrar lá pra vocês ver Vocês vão ver como a motinha tá com pneu liso Agora o Xandeira vai atravessar Olha aqui! Ó oh, ó oh, oh. você vai ver aqui! Ó. Olha que vista, rapaziada! Coisa mais linda, hein! Aqui a gente é a região conhecida como Fazenda Velha. Errou! Desliga! Tarda, tá ó. sem gravar o C, por favor, no vídeo aí a MX é foda, ó é, motinha forte, gente o U já tá meio grande pra ela mas quando ele ganhou ela, ele era pequeno mostrar aqui a MXF 125 pneu slink pneu slink freia uma disco agora novo, modelo da Falco freia por 400 <risos> pneus da frente dela, tá bom tá dando uma fumaciadinha foi, como vocês viram o problema é até as cravas aí segurar. <risos> tá aí, papai e filho é. aí, eu, tira tira o capacete de sabuquinho pra todo mundo ver quem que você é você não vai ficar anônimo não, piloto tira. Piloto misterioso. Ah, piloto <risos> misterioso. Não, tira pra você... Tira. Aí, não, põe só na cabeça, sim. isso. Aí, esse é o Gustavo que tava acelerando com nós no último vídeo. O velho tá lá, dando aquela pitada. O motor dele tá fumando. Ele tá dando uma experimentada no espaço ali. Ó o mini-jonto tá aí, ó. mini tá aí, corredor aí, se vocês quiserem ver o canal dele lá, o Cross Chaves. Fala um aí. Oi. Ah, vamos lá atrás do velho. Ó, oh, quem que tava dando esse zerinho aqui? O Mini Jonah tava dando o zerinho. Ô, oh, fica quieta, pai. Não fala isso não, senão minha mulher fica braba. A ah, caro, velho. Quantos tombos hoje, velho? Quatro. Quatro tombos. Mais dois pra chegar. Eu tomei dois. Ó, oh, Você caiu dois. Caiu Eu não gravei o primeiro, como eu falei no começo do vídeo Nem pra vocês, o segundo. porque. Nem a segunda, velho. Mas eu não gravei o primeiro porque eu não tava gravando. Daqui a pouco ele vai assim, ô, oh, você não gravou? Oh, que droga, cara. Ah, ligar um, tá, né <risos> Não, mas dá uma não, olhada. É o bom, cara bom. tem, ó, embreaginha de CRF. Não, embreaginha. É, burrinho de freio de CRF na, na, na, na baguazona da XR. Cadê a granada aqui, Xander? Perdeu. Ah, Xander, você tá de boiando essa moto, hein? Vai ter que não, dar uma não, reformada. Tomar, deu boiando pra, pra depois vir a reforma. Ah, daí. isso aí. Mas pena, a motinha chique, ó. Guidãozão da Ox, embreagem hidráulica. Será que o rapaz é nojento? Não? Ah, louco. Não fala alto, não, senão os povo escuta. A arenagem nova da Biker. Que tá arenagem nova. É, viu? Que de graça. Falei pra vocês, vai ter muita novidade agora nesse ano. Opa, tá sujo a lente, peraí. Vai ter muita novidade agora nesse ano de 2019. Eu tava falando 18, agora há pouco até? Que vergonha. Nossa senhora. É que ele tá no horário de verão antigo, hein? Ah, e tamo no horário de verão também, ó. Já são. Sei lá. 10 horas da manhã. Mentira, nem sei, de relógio aqui. É, tá. Ah, rapaziada, vamos descansar um pouquinho e já vamos começar a coxar, beleza? Então, continua o vídeo aí. Uma hora depois. Aqui no Paraná é o seguinte, cara Você fica assustado com muita coisa aí Mas é, aqui no Paraná é assim Você não pode sair beirar um sítio Que é desse jeito aqui, ó É que na realidade o Paraná é rico né? Ele não vai ficar bravo, né? Se eu roubar, quatro <risos> não, graças a Deus. O rapaz tá fazendo a festa do mig, ó Ó, seguinte, ó Hoje, às 10 horas da noite Pamonhada na casa do Xandeira, beleza? <risos> Volta lá Aí, cara você viu o gente que eu vi que eu lá nem vi que tinha bosta, cara? Volta, Volta lá e passa, passa aqui pra mim tirar a foto que estiver passando. Que a gente não faz para ajudar o parceiro. Lá vem o velho fazendo uma andragem. Olha, vai passar na porta. Esse velho é um salga. Essa é a diversão nossa. Rapaziada. Seguinte, muita gente assiste o vídeo no canal e não é inscrito, então faz também uma força, se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí, compartilha com seus amigos, é, deixa o like, o like é muito importante pra gente conseguir fazer com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e mandar pra mais pessoas, beleza? Ô oh, velho, atentado! E é isso aí galera, vamos continuar essa trilhinha aqui, estamos terminando, na verdade foi só uma andadinha, vocês podem ver que a gente andou só um pouquinho, é mais pra... É mais pra fazer o Gu iniciar aí na trilha, ele tava com muita vontade de começar a andar. E vamos gravar eles passando agora na pocinha pra gente continuar, beleza? Ó, conto com o apoio de vocês, corre lá no Instagram. O Instagram é esse daqui, vai estar passando aqui em cima. Então, tamo junto, até mais. <risos> Chegaram até moiagas, gama. Carlos Gu, parabéns, Gu. Boa trilha. É Xandeira. Ah, é Vai, tem gasolina aqui. Marão, valeu. Obrigadão pela trilha, Marão. Tá filé. Ah Marão, tem que ir com aquela bicicleta de motor, Marão. Vamos acelerar aquela bicicleta de motor lá, botar umas cordas na. Ô louco, não aguenta, rapaz. Vai. Repita de novo. Obrigadão. Valeu pelos tombos. Opa, eu sou criança que.